Eu vou eu vou mostrar o som para para verem Vamos lá ver o som. Isto tem um som maravilhoso. Uh...